O grande mestre Leandro Gomes de Barros fez uma pergunta em mote e disse Quem foi temperar o choro que acabou salgando o pranto? E eu pegando esse mote eu escrevi o seguinte, eu disse Vivo muito encabulado com as bordoadas da vida, da chegada à partida está tudo mal explicado tem uns sofrendo um bocado, já outros sem sofrer tanto, vivendo no mesmo canto, sendo voz do mesmo coro. Quem foi temperar o choro? E acabou salgando o canto. Eu me pergunto, o que deve o um inocente que nasce e em seguida morre? E o mesmo não ocorre com o marginal delinquente. Tudo é vida, tudo é gente, são igualzinhos, garanto, mas a vida pega o manto e cobre um. O desaforo, quem foi temperar o choro e acabou salgando o prato? Baseado no mote de Leandro Gomes de Barros Um bom dia com poesia do poeta Oliver Brasil